E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar os modelos geométricos do Sistema Solar. E o primeiro modelo que nós vamos ver é o modelo da Escola Pitagórica, ou modelo da Escola de Pitágoras. E a filosofia astronômica da Escola Pitagórica ela foi desenvolvida por três de seus grandes membros, que são Filolau, Parmênides, e, claro, o Pitágoras. Basicamente, eles criaram um modelo geométrico universal. Então, eu posso escrever aqui ó, um conceito geométrico universal. E esse modelo nada mais é do que 10 esferas concêntricas com um fogo central aqui no centro e o fogo central era o centro do Universo, e nós tínhamos a Lua, o Sol e os planetas, cada um em uma esfera, e todos eles girando em torno do fogo central. Então, era basicamente esse o modelo universal. Então, eu vou descer aqui para nós vermos o modelo geocêntrico de Eudosso. E nesse modelo, Todos os planetas, o Sol e a Lua, giravam ao redor da Terra e cada planeta tinha um conjunto de quatro esferas. Eu posso colocar também uma segunda informação, que é o seguinte, o Sol e a Lua tinham três esferas cada. Então, essas são as duas informações importantes do modelo geocêntrico de Eudoso. Então, eu vou descer aqui para nós continuarmos e nós vamos ver. O modelo heliocêntrico de Aristarco ele foi desenvolvido quando ele criou duas hipóteses simplificadoras. A primeira delas é que a Terra gira sobre si. E o interessante é que isso explica dia e noite. Esse é um movimento que nós conhecemos como rotação. E alguns astrônomos, na época, também fizeram essa sugestão. E uma outra hipótese é que a Terra gira ao redor do Sol. Essa hipótese ela foi rejeitada, isso porque não havia evidência da rotação da Terra. Então, eu posso puxar uma setinha aqui e colocar que não havia evidência da rotação da Terra. E se isso fosse verdade, as estrelas deveriam apresentar paralaxe. E você sabe o que é paralaxe? Nada mais é do que o um movimento aparente que é observável. E isso é causado por uma mudança no posicionamento do observador. E, por isso, eu posso colocar uma terceira informação, que é o universo heliocêntrico de Aristarco ficou esquecido. Então, eu vou descer aqui e ver mais um modelo, dessa vez, o modelo ptolomaico, que é um modelo geocêntrico, ou seja, a Terra no centro do universo. E a primeira informação que eu posso escrever aqui é que cada planeta se move em um pequeno círculo, que nós chamamos de epiciclo, e esse epiciclo nada mais é do que o centro se move ao redor da Terra. E, como eu falei, eu posso colocar aqui que a Terra era o centro do Universo. Preste atenção nesse nome geocêntrico, porque nós vamos estudar bastante ele. E você pode ver, aqui na minha figura, a Terra como centro do Universo e todos os planetas girando ao seu redor. Deixa eu colocar em uma cor aqui melhor. Então, aqui nós temos a Terra como centro do Universo, e os planetas girando ao seu redor. Então, vamos descer aqui para ver o oposto do modelo geocêntrico, que é o modelo heliocêntrico de Copérnico. Então, o modelo heliocêntrico de Copérnico ele afirma que a Terra gira ao redor do Sol com certa velocidade e periodicidade. E, graças a isso, nós temos duas importantes consequências. A primeira são as estações do ano, e a segunda é que isso causa dia e noite. E, como eu já falei para vocês, o heliocentrismo é o oposto do geocentrismo, correto? E os estudos a respeito deste modelo geométrico começaram a partir do século XVI. E um astrônomo importante que trouxe esse modelo foi Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 até 1543. E o interessante é que ele desenvolve o um modelo matemático para esse sistema, ou seja, para o um modelo heliocêntrico. E se eu descer e for para o próximo modelo, nós vamos ver o modelo de Tichot-Brahe, e o interessante é que Tichot, ele escreveu as coordenadas elípticas dos corpos celestes, e eu posso colocar também que ele traçou observações sobre as posições dos planetas, e após a morte de Tichot, o seu discípulo, que era conhecido como Johannes Kepler, ele herdou o seu observatório, então, o próximo modelo que nós vamos estudar, que eu vou mudar de tela aqui rapidinho, é o modelo geométrico de Johannes Kepler. E Kepler conseguiu determinar cada posição relativa da Terra após o período sideral de Marte. E, graças a isso, ele conseguiu traçar a órbita da Terra. E ele fez isso determinando que a órbita dos planetas são elipses e com o Sol um pouco afastado do centro. E ele descreve o movimento dos planetas utilizando um modelo heliocêntrico. E aqui, talvez, a maior contribuição de Kepler, que foi desenvolver as três leis dos movimentos planetários. Sendo que a primeira lei, eu vou colocar aqui a primeira lei, Descreve as órbitas dos planetas. E a segunda lei diz que o segmento que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. E aqui, a mais importante das leis, que é a terceira lei. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, a terceira lei diz o seguinte: o quadrado do período. De revolução de cada planeta é proporcional ao cubo do raio médio da sua órbita. E é exatamente o que nós vemos aqui nessa imagem. Mas eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.